Helena, sua dama do Jesus, passando por aqui. para mais uma aula incrível do nosso aquecimento, do Steel Frame e Mistérios. Pois é, daqui a pouco vai estar tá abrindo, vai estar tá lançando a nossa nova turma do nosso curso online. Você minha turma 2.0, vai ser um prazer ter minha segunda turma, porque a primeira já foi maravilhosa. Como prometido, na aula passada, se você não viu a aula passada, vou até falar pra você. Não se esquece, são 20 aulas, 20 conteúdos inéditos, diferenciados, que você nunca viu aqui comigo. Então eu tô colocando exclusivamente para você, que quer entrar no mercado do steel Frame, seja construindo, projetando, vendendo, que seja comercializando. É para você que quer trabalhar com steel Frame. E nessas aulas eu te dou todos os argumentos para você exatamente entrar no mercado. É para você vender obra, vender projeto, vender tudo de verdade. Na aula passada, então, se você não assistiu, depois vai lá e assiste, fechou? Sobre o que, que a gente falou? A gente falou sobre telhado. E anterior a essa, eu dei uma aula fenomenal. Foi a melhor aula de todas. Aula número 11, você vai lá. Em que eu falei sobre todas as etapas construtivas de uma obra completa de steel frame e como é que você explica e mostra para o cliente como é que uma obra é executada sem mesmo falar a palavra steel frame. Bacana, né?